Uh, vamos entrar no Minecraft Mi original. Né? Uau. O game é tão chat. Eu mandei um meme dele. de campeonato. Vocês querem que a gente marcar no WhatsApp pra tipo não ficar esse bagulho de ficar travando e eu tenho que toda hora tirar e colocar, tirar e colocar? Mas eu acho bem melhor fazer isso, porque literalmente eu tô no meio de uma coisa, eu tenho que ficar toda hora pausando e parando, e tem vez que eu, que eu clico no botão e eu me lasco, enfim, para. Eu tenho que ficar <risos> pausando. <risos> eu vou será que tem alguma figurinha do gamer aqui, mano? Uma fotinha do gamer? Calma, eu tenho que. eu tenho que fazer uma, alguma coisa, tem que responder com algum meme. É assim agora. Eu tenho aqui que é os memes acho. Exato. Tá acontecendo? Tamo aqui no Minecraft, meu Deus do céu. O tempo dessa merda é tipo muito grande. Tá, eu nem sei o que tá acontecendo. Calma. Aqui tá os meus itens que eu sei. Deixa eu comer uma carne que eu tô morrendo de fome. Tá, mano. Essa mano. Nossa, essa porcaria é muito antiga, cara. Que b que ah, tá. Um... Vamos tentar... Ai, ai, ai, o recado tá ligado, não vou não. Não quero, não quero. Não quero, não quero, não gosto. Não, não gosto de ligação. Uh, pegar três pedretas. Pedretas? Cadê, Cadê pedretas? Pedra não tem? Ah, eu tenho dez no inventário. Eu tenho um bilhão no meu inventário. Tá, vamos fazer uma picareta aqui. Beleza, vamos. Vamos minerar, né? Ô oh, mano, isso aqui é coisa de burro que eu tinha feito aqui, mano. Aqui, olha quem lembra aí de Free Fire Concorda, tô brincando, concorda é bom concordo é... tá bem O cara quer humilhar o Free Fire Calma, Toad Free Fire é muito bom, chato Free Fire é bom, chato. Eu já joguei, final Final, meu Deus tá cada vez pior hum, Aqui tem ferro hum, Aqui tem registro O Toad é passado, é cego Ele não viu ferro na frente Dele Retardado, sério, tô aqui passado. Esses, esses cara meio louco da cabeça se chupar. É, ver. vamos lá. Agora cortei frase só porque eu tinha falado antes que não cortava frase frase live. É esse jogo, esse jogo tá ligado? Do nada, esse jogo não tem nada a ver. Eu não vou pegar a redstone porque é só com ferro. Acho. depois nós ilumina aqui porque nós é louco. Tem okay. 3 GB de memória sobrando, tá pega o jogo, impotente, hein? Joguinho potente. Calma aí, meu videogame ele tem só 4 GB de RAM? Mano, Não sabia que meu Joguinho só tinha 4 GB. de RAM. Como que não tá Fortnite? É. Dúvidas. Muitas dúvidas. Um, eu não sei o que tem aqui porque eu tampei, provavelmente é lado. Hum. Ouro. Ouro é com ferro, né? Eu acho. Sei lá. Vamos quebrar aqui. Aqui, ó. Bora. Ah, véio, agora. Ah, velho. Agora que eu parei pra pensar, né, mano? Nosso troço não vai até a camada menos 60. Então aqui não vai ter diamante. O Não sei nem aqui é a camada zero, velho. Não tem marca carvão ainda, Difícil minerar esse place, né? Difícil. É, ó. Bagulho da nova versione. Do manique... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. <risos> Ai, eu assustei, assustei, chat, assustei. Eu... Assustei, assustei, assustei. assustei. Ah! Agora eu estou real. Agora eu estou real. Eu não quero perder meu 100. Ai, vai ter merda de lá embaixo. Não vou, não, eu vou quebrar a distância. Nosso buraco. Pelo menos já tem Portal do Nether. Aí aqui o buraco nós vai ficar marcado com Portal do Nether. ultra -mega Hacker Man Tá. Uh, temos feros Felinos. Fedorinos. Tomara que não tenha nenhum Creeper aqui. Para me matar e me fazer explodir. Perder todos os meus itens e enfim. Acabar com essa série que demora tanto pra acontecer vamos tá guardar os velhos felinos que susto não, moral tasso tá, te odeio vai colocar a notificação só moral tasso tá. não gosto mais do tasso tá I, I will do anything, anything I think I I have a pickaxe I don't have a pickaxe I don't have wood eu não tenho madeira que maneta é esse? Ah, eu tenho muita madeira. Eu vou colocar na verdade do baú. Tá, eu vou colocar no baú. Deixa eu parar, pegar a metade pra mim. Mais chique. E duas picaretas. Por o resto, olha pro baú. Ahn. Um depois eu vou minerar, mas. Antes, eu preciso pegar comida. Que é a situação de fome aqui tá tá, tá. tá difícil. Tá ficando de noite tá amanhecendo? Tá ficando de noite. Não. É, tá. Tá, tá ficando de noite. Talvez não seja uma boa ideia, só, Pode ser digo mesmo. Eu só vou pegar a comida rapidão aqui. Rapidinho. Uh, talvez eu convide um dia aqui amigos para jogar mano só não convido porque ninguém quer jogar comigo eu sou esquecido grupo <risos> nossa se o counter game ou senovo vendo isso não é verdade é mentira de lives é mentira da live é tá detectável sabe sabe qual é